Ah, dou a todos e a todas as boas-vindas. O nome da sessão, como podem ver, é a importância dos cenários regionalizados de mudança climática e ferramentas associadas para as políticas de adaptação à mudança climática, que se celebra no quadro da Semana do Ambiente Ibero-Americana e, especificamente, na secção temática de adaptação ao, às alterações climáticas as sessões foram organizadas pelas Redes Ambientais americana RIOC, que é a rede central de alteração climática e a CIMEC que trabalha sobre os aspectos que têm relacionados com o tempo e o clima. O que estamos à procura com este espaço é mostrar, dar a conhecer experiências reais, concretas, que, se, que foram desenvolvidas um, nos cenários regionalizados bem como as ferramentas que facilitaram uh, o acesso à informação para que os setores socioeconómicos possam utilizar essa informação que é tão importante para as gerações uh, e para uh, a criação e design de políticas que possam combater as mudanças climáticas. A agenda que temos preparada para o dia de hoje, Agenda. Esta é a agenda que temos para hoje, para agora, para esta sessão. Bom, após esta apresentação, esta pequena introdução, uh, dada por mim, Sara Covaleda, que sou parte da FIAP Euroclima Plus, uh, vamos passar à... Há uma apresentação sobre a importância dos cenários climáticos para as medidas de adaptação à mudança climática, concretamente, um, dar a conhecer a experiência do Plano Nacional de Adaptação do Peru, uh, que foi aprovado recentemente. A apresentação será feita por Roger Morales, que é especialista em gestão do risco climático, da Direção de Adaptação à Mudança Climática e de do Ministério do Ambiente do Peru. Depois vamos ainda ter outra apresentação, na qual uh, vamos conhecer uma ação uh, que tem estado a ser desenvolvida na, na América Central, que foram desenvolvidos uh, cenários regionalizados para seis países da região. Neste caso, o Jorge Tamayo, que é coordenador uh, do Programa de Cooperação Meteorológica Ibero-Americana, e a meteorologista da IMET, da Agência Estatal de Meteorologia de Espanha, vai nos contar a origem e as características desta ação. E Berta Olmedo, secretária-executiva do Comitê Regional de Recursos Hidráulicos da América Central, vai-nos falar sobre diferentes uh, cenários e ferramentas que foram desenvolvidas no, enquadradas neste trabalho. Por último, os últimos 20 minutos são dedicados a um debate vamos, para podermos partilhar as lições aprendidas, os desafios. Próximos espaço a seguir, vamos uh, ouvir, ler também as vossas perguntas. Vocês podem utilizar o chat, uh, a janela do chat da sessão para escrever as vossas dúvidas, perguntas, etc. Vou ceder então a palavra a Roger. Bom dia, Roger. Bom dia a, a todos e todas. Obrigada pelo convite a este, a este evento, a esta sessão. O que vamos contar nós a, aqui no Peru? Vamos falar sobre a importância das mudanças climáticas para as medidas de adaptação, baseadas na experiência a, do governo peruano no quadro da adaptação, a, que foi aprovada... A, a, metade, a, a meio deste ano, a meio do presente do ano, essa lei do marco sobre a mudança, a mudança climática e, seu, e a sua regulamentação, para nós é um marco, é um quadro normativo regulamentar legal que apoia o combate à mudança climática e que é definida como uma planificação participativa, transparente e inclusiva que está uh, construída sobre um uh, processo multissetor, não só na sua execução, avaliação, monitorização, para que as políticas possam ajudar a, a combater a mudança climática e também a diminuir os seus efeitos. Este dispositivo, esta lei, contém uma série de aspectos importantes que estão... Uh, ligados à mudança climática, à a importância de outras ferramentas de gestão a nível nacional e também destaca a importância de uh, utilizar uh, evidências, provas, para levar a cabo as políticas públicas que incluem os estudos de adaptação e vulnerabilidade, que é realmente o centro da nossa uh, apresentação não é só uma questão do Estado. Uh, existe uma lógica de trabalho multissetorial, multinível e multiator com a participação dos atores estatais e não estatais. Então, o nosso desafio climático no contexto global conceito como as, as contribuições um, de, são as ações que o Peru uh, comprometeu-se a levar a cabo, no quadro do Acordo de Paris, o Governo apresentou já no ano 2016 e foi atualizado no ano 2020, as ações para adaptar-se à mudança climática. 92 medidas são de adaptação à mudança climática que estão concentradas em cinco áreas temáticas na pesca, água, floresta, saúde e agricultura. Adicionalmente, também apresentamos duas novas sociedades de adaptação, em duas novas áreas, que são o turismo e o transporte. Sob estes avanços, estes progressos em matéria de regulamentação, foi formulado o Plano Nacional de Adaptação do Peru, que foi criado como um instrumento que orienta a planificação da adaptação à mudança climática a nível nacional, a nível do país, para reduzir a vulnerabilidade, a exposição, aumentar também a capacidade adaptativa de adaptação e também permitir o aproveitamento de determinadas oportunidades. Então, a lógica que tivemos nesta construção conceptual e metodológica o é, NAP é o que vocês podem ver na parte inferior, é um ciclo de melhora contínua. É um ciclo de melhoria contínua que parte de um, um diagnóstico, com base num diagnóstico, conhecer com base à evidência técnica e científica quais são os aspectos que estão relacionados com os riscos Uh, riscos relacionados com as mudanças climáticas. Em função da análise dos, ri dos riscos que foram feitas em cada área de temáticas, foram identificados problemas, ou, as soluções que poderiam ser apresentadas uh, ao futuro e uh, também alternativas de solução. A partir daí passamos à formulação e a formulação é basicamente o planeamento. Ou seja, se já tenho uma fotografia atual a foto atual e a foto futura que tem a ver com os riscos climáticos na parte da formulação começa a estabelecer quais é que são os orientões a, a, em tema de de país o que é que o país quer conseguir e então a partir daqui já podemos identificar quais são as medidas de adaptação que em si integram as 92 medidas a, mencionadas antes e outras também adicionais depois Passamos à fase de implementação. O que é que isso quer dizer? Significa que as medidas de adaptação, as 92 medidas de adaptação, quais é que são estes caminhos que podemos seguir para que se possam implementar realmente? Porque o que queremos fazer é levar a cabo estas, estas medidas e torná-las tangíveis, especialmente no território. E, finalmente, temos a última parte, a etapa de acompanhamento, monitorização e avaliação é necessário ver se as medidas de adaptação estão a conseguir uh, alcançar os objetivos, a aumentar a, a capacidade adaptativa, reduzir os riscos e a sensibilidade. Ou seja, todas as etapas da gestão do, do risco uh, é o que fizemos no Peru, é o, é o que acompanhamos no, no Peru para todo este processo, durante todo este processo. então. O NAP, resumidamente, tem toda uma parte de análise de risco baseada em áreas temáticas, a partir dos quais conseguimos encontrar, identificar um objetivo prioritário general e 92 medidas de adaptação à mudança climática. 46 produtos, vocês podem ver quais são quais são os objetivos estratégicos orientadores do NAP do Plano Nacional de Adaptação. Então, entrando já no, no foco da apresentação, o NAP em parte, inclui informação que está baseada na ciência científica, através dos cenários de, de mudança climática e os cenários de risco. Os cenários de mudança climática foram a base, o, a, contribuíram para a construção de um cenário sobre os efeitos da mudança climática. Na lei uh, da mudança climática já estão determinados atributos uh, sobre como levar a cabo as análises de risco. Portanto, os estudos já são feitos em 10 km e 50 km de resolução espacial, que nos permite ver como é que pode cambiar, como é que pode mudar o clima no futuro e então criar um plano novo de adaptação a esse cenário. Deveremos dar prioridade aos, aos, aos territórios mais frágeis, obviamente, para implementar essas medidas. No caso da adaptação à, à mudança climática, esta gestão está centrada em reduzir, prevenir, evitar uh, os prejuízos e as perdas que estão já a acontecer, que fazem parte dos perigos da mudança climática. Então, o Peru já tem um processo ah, implementado de prevenção dos riscos da mudança climática que foi criado a partir deste Plano Nacional de Adaptação. Então, quando eu falava deste processo de, de análise de risco dos efeitos da mudança climática, é este gráfico que podem ver do lado esquerdo, que tem basicamente estas quatro fases, e parte sempre da evidência das provas científicas, não é? ou seja, a análise dos riscos reais da mudança climática e a partir daí então cria, nasce um processo de melhoria contínua que é a identificação das medidas de adaptação, depois a implementação que é a execução das medidas de adaptação ao longo do tempo e num espaço determinado e finalmente a monitorização, o acompanhamento, o seguimento para ver, confirmar que essas medidas de adaptação estão a ter os resultados ah, necessários e desejados. Portanto, é um processo que está numa ah, melhoria contínua. Foi analisado também o IPCC para ah, saber a porcentagem de risco e, se, e fazer a interação entre os perigos, a exposição e a vulnerabilidade que é o que nos dá a informação de quais é que são os riscos reais, os perigos reais perante a mudança climática. Portanto, será essa a equação. Então, a partir deste modelo, que é um, que é um modelo conceptual, que também temos uh, estabelecido no nosso quadro regulamentário, inici iniciou-se o processo metodológico para análise do, dos perigos, ou seja, os perigos exposição e vulnerabilidade. Estes elementos, com estes elementos podemos ver quais são, que são as variáveis de informação que nos podem dar os fatores de risco, de perigo. Como hoje, quando começámos a falar sobre os, os cenários climáticos por país e, e com a informação que tivemos... Uh, com, o resultado deste plano de adaptação. Este também tendo em conta as tendências históricas e as projeções climáticas foram um contributo muito grande para poder analisar os riscos e foram esses riscos foram analisados em cinco áreas temáticas. E essas, essas são as, é a base, as nossas contribuições para este, este relatório. Vocês podem ver todo o detalhe que está contido na análise de risco. E o que podemos dizer é que o desenvolvimento destes cenários de, de mudança climática oficialmente foi elaborado pelo Serviço Nacional de Meteorologia do Peru, que é a entidade técnica ou científica especializada no clima do Peru. Por isto, para a análise de risco atual e futura, Sobre a mudança climática, foram consideradas os cenários climáticos a 10 km de resolução espacial. Tivemos uma colaboração muito, muito estreita com esta instituição e foi considerada o cenário de alta emissão, com o RCP de 8,5. E os períodos de médio e longo prazo, já vendo o ano de 2030 e 2050, porque. É a perspectiva que tem o Plano Nacional de Adaptação. Então, os os cenários de mudança climática foram criados com a aplicação do método de redução de escala. E o que podemos ver no ecrã é um resumo de como os cenários de temperatura mínima e máxima Uh, podem chegar no ano 2030 e 2050. Qual é que são as variações térmicas? No caso da precipitação, os resultados que uh, obtivemos manifestam que há um comportamento muito diferente ao, uh, ao longo de todo o país. A partir desta informação, desta informação climática atual e futura, de, Tivemos a base do, do que são os perigos, resultados da mudança climática. O que podemos dizer é que o Peru enfrenta uma série, um sério universo de, de perigos, uh, resultados das mudanças climáticas. Este universo de perigos exerce um, potencio, um efeito muito grande sobre as águas temáticas que mencionámos, seja floresta, saúde, água, pesca, etc., pelo que é importante caracterizar, especificar quais é que são as medidas a levar a cabo para mitigar estes resultados. E é por isso que nos especializamos em quatro perigos: movimentos em massa, inundações, retrocesso do glaciar e as mudanças nas condições da aridez. A pergunta é: e por que só estes quatro perigos? basearmos-nos em alguns critérios. Para isto, principalmente, a disponibilidade de informação no que diz respeito à caracterização do perigo, a importância de cada perigo na análise histórica e também futuro, e a representatividade de cada perigo perante cada uma das áreas temáticas. Portanto, esses foram os nossos critérios pelos quais estes quatro perigos são os mais importantes. De momento, esta análise destes perigos, destes perigos baseou a sua caracterização na análise dos fatores condicionantes, ou seja, próprios da dinâmica de cada fenómeno e que estão associados basicamente à suscetibilidade física e aos fatores desencadeantes. É aqui que entram os cenários de mudança climática, porque a natureza a, tem a ver com o comportamento da temperatura ou da precipitação, que são os elementos um, que vão causar, vamos dizer assim, estes perigos, que vão dar origem a estes perigos. Os perigos de origem hidrometeorológica que estão associados a estas mudanças climáticas não só afetam o bem-estar social, mas também no ecossistema, Recursos naturais, a economia do país em geral, etc. Seguindo, por favor. Se vemos um exemplo, podemos indicar que, no caso do Peru, o retrocesso glaciar no, no Peru é um dos perigos da mudança climática. Em concreto, pelo. Acontece pelo aumento da temperatura médica, não só afeta a oferta hídrica do país, mas também pode criar outros perigos, porque dá lugar à formação de novos, novos lagos glaciares e também estes podem dar origem a outros perigos, como os avalanches, etc. É o que acontece em toda a Cordilheira Branca do Peru. Então, a caracterização deste perigo, por exemplo foi feita tendo em conta a avaliação da normalidade térmica, da anomalia térmica, ou seja, a temperatura média da superfície glaciar. E para isso, utilizamos o um mapa de localização dos glaciares que tem o Instituto Nacional de Glaciares do Peru e também a Autoridade Nacional da Água. Então, através desta informação, fizemos uma comparação e, pudesse, e podemos analisar o que seria a evolução contínua dos glaciares. Quando se localizaram os glaciares, foi calculada a temperatura média para todos os períodos de análise, neste caso, o período atual, o período de 2030 e o período de 2050. E o nosso período de referência foi 1981-2005. Então, com esta informação, foi avaliada esta variação térmica e foram classificados os intervalos de acordo com os níveis de perigo. Aí, por exemplo, neste, neste gráfico, o que se pode ver é que o nível, o nível de perigo atual, por exemplo, principalmente é, é, é bastante baixo, porque as mudanças, a mudança da temperatura anual é inferior a um grau centígrado, portanto ainda é baixo, mas já olhando para 2030 e 2050, o nível de perigo já é alto, é muito alto. No que diz respeito à exposição e vulnerabilidade, tendo já identificado todos os perigos hum, que nos foram que foram identificados através da, da informação que nos foi facultada, procedemos a... a a análise da exposição e vulnerabilidade e esta análise foi feita em cada uma das três temáticas, aliás, em cinco áreas temáticas, todo isto tem um, um processo que tem os seus próprios modelos conceptuais para ver, uh, que está baseado na informação, na evidência, que é como é que os riscos, resultados da mudança temática, afetam a, a população. No caso da exposição e vulnerabilidade, utilizamos indicadores espaciais para poder avaliar estes fatores de risco de um grupo ou dos uh, sujeitos vulneráveis, que são vários, a população, ecossistema, coencas, entre outros. E para fazer esta seleção de indicadores, o, o importante é devemos compreender porque é que um, um sujeito de análise é vulnerável a um determinado perigo. No caso do Plano Nacional de Adaptação, recorreu-se a uma cadeia de impactos já identificados, ou seja, um modelo causal, e a partir daí foi desenhado um conjunto de indicadores para cada sujeito de análise, para cada área temática, com a informação disponível à escala nacional, utilizando as fontes of oficiais, administração pública e tendo em consideração algumas recomendações, por exemplo, aqui também no país há todo um país, há todo um sistema que administra uh, os sistemas de risco e de, de, de desastre, então ao ter todos estes indicadores desenhados podemos construir assim índices de exposição e vulnerabilidade através, com a combinação, através da combinação de diferentes indicadores no no caso particular da vulnerabilidade, por exemplo, utilizámos um peso de 80% e no caso da capacidade adaptativa 20%. Portanto, esta ponderação uh, foi criada através de todo um processo hierárquico para avaliar a relevância de todos os componentes do cenário de risco. Com toda esta inter-relação esta de, inter de fatores, de variáveis de informação, foi possível determinar os cenários de risco uh, de resultado das, das mudanças climáticas no Peru em 2030 e 2050. E os resultados estão estruturados para cada uma das cinco áreas temáticas e por cada um dos sujeitos de análise. a informação que contém, tem a ver com o mapa de risco atual 2030 e o mapa 2050. e o, Foi feita a mesmo, uh, o mesmo tipo de análise uh, para os três mapas, uma desde a tendência de risco e o outro para ver quais seriam as áreas mais afetadas. E então, continuando com o exemplo de retrocesso glaciar, e para finalizar também, se, se, se seguimos essa cadeia do de, de, de que seria o retrocesso glaciar, por exemplo, no que diz respeito à disponibilidade hídrica, no, no, no que diz respeito à água, podemos ver que o nível mais alto é possível encontrar-se na serra, que está a, ver, a vermelho. Porquê? Porque os... Os níveis de perigo mais altos estão nesta zona e os níveis de vulnerabilidade também são os mais altos devido a que há mais procura de água e há menos oferta de água, o que já está a acontecer agora. E comparando o cenário atual com os cenários futuros, obviamente há um aumento do risco à medida que aumenta a temperatura e este, este aumento acompanha o aumento das, das temperaturas médias. Seguindo, por favor. Já para terminar a apresentação, algumas mensagens-chave são em si a ação climática e o processo de desenvolvimento como, como tal deve ter em consideração as evidências científicas, a construção de políticas públicas, não só no Peru, mas em todos os países. Então, a evidência científica que queremos fomentar e promover para os processos de adaptação a mudanças climáticas tem que estar em função dos uh, cenários de mudança climática e os cenários de risco, para que a planificação e o desenvolvimento dessas soluções possa ter um, um carácter adaptativo. O nosso Plano Nacional de Adaptação, quer que o país adapte -se às mudanças climáticas, teve em consideração a melhor e maior informação técnica científica disponível e que não só nos vai ajudar a contribuir, a implementar medidas de adaptação, mas também vai ajudar o país a integrar também noutros processos adaptivos. Por exemplo, agora temos outro... O contexto, por exemplo, no caso da pandemia, ou de desenvolvimento urbano, na questão de recursos hídricos, entre outros. Portanto, é algo que se pode adaptar a várias áreas. Portanto, foi um contributo-chave para o diagnóstico do Plano Nacional de Adaptação e a partir daí poder ter acesso a toda a informação para identificar os níveis de risco a nível nacional partilhamos com vocês na sessão de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Roger. Damos os parabéns aos Peru por este excelente trabalho, este plano de adaptação. Antes de passar à seguinte apresentação, queria apenas recordar que vocês, a, a sessão tem tradução simultânea português, para que vocês possam conhecer uh, o trabalho, podem ser na parte inferior do ecrã. Vamos passar já à segunda apresentação, em que Jorge Tamayo nos vai falar de um projeto de cenários regionais de mudança climática na América Central. Vamos, Jorge. Muito obrigada, Sara. Bom dia para aqueles que estão. Uh, na América. Uh, boa tarde para aqueles que estão em, em Portugal. O que vamos aprender nesta segunda parte da sessão é apresentar um caso concreto de um projeto de cooperação feito com várias instituições relacionadas com a mudança climática, tanto do ponto de vista genérico de criar informação como de como utilizar essa informação e que constituiu o que chamamos o projeto de cenários regionalizados de mudança climática para a América Central. Este projeto surge da necessidade de dispor de cenários de mudança climática obtidos de uma forma homogénea e igual uh, para vários países. Isto vem da, das conclusões ou necessidades uh, que, que foram visíveis nas reuniões de redes uh, intersetoriais da Iberoamérica relacionadas com o tempo, com o clima, com a mudança climática, a, e a REOC, a rede a pequena, do, da mudança climática, e ECODIA, e a IMED. Todas estas redes, associações têm aspectos comuns, realizam reuniões, entre elas, intersectoriais. E destas uh, reuniões nascem uma série de necessidades, entre elas a necessidade de poder planificar e gerir a redução do risco associado a eventos extremos e também o desenvolvimento de ferramentas que possam avaliar os impactos futuros um, dos resultados da mudança climática, ou seja, desenvolver e criar cenários regionalizados de mudança climática a partir dos modelos da ARB do IPCC, com a resolução suficiente para que, permitam que possam avaliar o impacto sobre os recursos hídricos e os fenómenos hidrometeorológicos extremos, utilizando metodologias comuns elaboradas por instituições, claro, oficiais, como, por exemplo, nos foi mostrado na apresentação anterior com o plano de adaptação do Peru. Na América Central, este projeto foi levado a cabo pelas instituições, os serviços meteorológicos da região, ou seja, uh, os serviços meteorológicos de, da América Central, da parte ibero-americana da América Central. Nasceu um grupo de trabalho regional constituído por todas estas associações e coordenado pela AMET e também com a presença da CRRH e SICA todo este projeto uh, pôde ser levado a cabo, pôde se implementar graças à financiação do Programa Euroclima da União Europeia, que foi gerido pela FIAP. Não foi uh, apenas uh, um requisito de vários setores, não só uh, o meteorológico, mas também uh, várias áreas que estão interessadas na adaptação às mudanças climáticas e que tinham a ver, obviamente, com esta região. Este é um projeto que esteve elaborado a nível regional, ou seja, como podes ver no mapa, é, foi feito à escala regional, mas também devido à sua dimensão, são utilizados à escala nacional e também dependendo dos parâmetros que estão a ser considerados também à escala local. Depende do parâmetro, depende do método, de adaptação, mas pode adaptar às várias escalas. Portanto, foi, é uma informação que foi desenhada em conjunto com os diferentes participantes neste projeto. Os usuários do projeto, os usuários finais, não vão ser os serviços meteorológicos, vão ser, sim, os diferentes setores, o setor agrícola, o turismo, o setor da água, florestais, etc., que são interessados, são interessados em utilizar esta, esta informação. Foram, foram feitos workshops né, sobre os temas interessantes, que eram interessantes para a região, e outros uh, workshops de apresentação dos resultados. Foi muito importante sist sistematizar a informação meteorológica que já estava existente na, na região. Obviamente, é necessário ter sempre em conta uh, toda a informação que existe também e que não existe ainda a nível digital, que existe em papel, portanto, uh, foi um trabalho bastante grande poder reunir toda esta informação e tornar possível partilhar e utilizar esta informação e construir não só uh, um ou dois uh, cenários de mudança climática, mas poder usar quanto a mais informação possível para os diferentes... O interessante era que todos pudessem ter acesso a, esse, a esses resultados. Comentei que é importante destacar neste projeto que não há apenas uma ou duas projeções, há 45 cenários de mudança climática para o futuro que foram uh, obtidos através de diferentes formas, ou, por exemplo, Calculados, às vezes alguns para cada projeto de forma individual, mas finalmente o que nos permite tudo isto é, sobretudo, poder uh, trabalhar sobre algo que é muito importante, que é a mudança climática e que é o que é que vai acontecer daqui a 20, 40, 100 anos e é saber que, até que ponto a informação que nós temos é fiável ou não. Portanto, neste gráfico temos. Uh, o aumento da precipitação ao longo dos anos, até 2100, podemos ver que nos, nos diferentes modelos, que são as, as, as linhas pontuadas mais suaves, a, a a tendência sempre de Temperatura máxima, como podem ver, é uh, ascendente. A temperatura vai sempre subir. Outro parâmetro muito importante, como é a precipitação, podemos ver que, dependendo de cada modelo que está, do, do modelo que estamos a, a utilizar, uh, os valores podem ser mais mais baixos. Ou seja, há uma certa incerteza no que diz respeito à precipitação, uh, porque as, as interpretações podem variar dependendo da informação que se tem das, das diferentes projeções que é preciso ver até que, é que os modelos que estamos a utilizar estão uh, bem adaptados às nossas necessidades. Outro elemento importante que vamos ver é como poder aceder a esta informação. Através do visor, que está desenhado e alojado na página do Centro Clima, centroclima.org, e que já está baseado no visor que foi utilizado há muitos anos em Espanha, o visor de cenários de mudança climática, e que é muito parecido ao visor que... Uh, foi implementado pelo ICCC a nível global. E já por último, como esperamos que o projeto evolua, é consolidando este grupo de trabalho regional com os diferentes técnicos dos serviços meteorológicos, mantendo o visor, dando sempre resposta aos usuários, um, para também saber quais é que são as necessidades de adaptação. Há que ir sempre obviamente, ir uh, atualizando sempre os cenários com uh, a nova informação da R6. Elaborar também os novos produtos que possam ir surgindo à medida que vamos encontrando depois novos, novos cenários, novas necessidades, etc. Neste momento já está a trabalhar no centro do setor agrometeorológico, em novos produtos que vamos necessitar mais tarde neste setor. Obviamente, é muito importante também criar grupos interdisciplinares, tanto os nacionais como os regionais, para poder trocar informação. Agora, queria passar a palavra, ceder a palavra à Berta, para que nos conte como é que pode utilizar toda esta informação. Berta Olmedo, muito obrigada. Bom dia, muito obrigada. Muito obrigada, Jorge. Como disse o Jorge, nós vamos apresentar um pouco como trabalhar diretamente com o visor. Como disse, os países da América Central fazem parte do Comitê Regional de Recursos Hidráulicos. Aqui estão os países ou das instituições que estão a trabalhar como parte do projeto de geração ou criação de cenários de mudança climática para a América Central. E que também esses nossos membros são, fazem parte da Associação Meteorológica Mundial, o que permite poder integrar, gerar uh, sinergias e alianças e trabalhar para o desenvolvimento de uma parte científica que é muito importante, que permite poder tomar decisões informadas no que diz respeito a, porque o visor o Jorge já disse, mas eu gostava também de dizer-vos que fazer a redução da escala dos cenários de mudança climática, ficávamos com os resultados que são os que aparecem a nível global, ou seja, se nós fizéssemos uma redução, por exemplo, sobre a América Central, que tínhamos alguns pontos que pontos que davam informação sobre a América Central com a, a consequente perda de diferença, não? De distinção entre os comportamentos, entre as regiões do Pacífico Caribe, mais a Norte ou mais a Sul da América Central. E como tal, era obviamente necessário passar dessa escala tão grande, não é? a uma escala que temos aqui em baixo, podemos ver aqui do lado direito, em que podemos ter uma escala de 50 e de 10 km, ou 5 km, dependendo da variável com a qual estamos a trabalhar, e dependendo também dos modelos uh, com que estamos a trabalhar. Mas é uma escala mais, mais real. Então, porque era necessário criar essa análise. Como disse o Jorge e eu acho que na apresentação do, do Roger também ficou claro um, porque é necessário fazer esta redução de escala para criar cenários de mudança climática. É porque temos que tomar decisões, temos que trabalhar nos sistemas de adaptação e ver como, quais é que são os impactos da mudança climática e como vão afetar os diferentes setores socioeconómicos, como a água, por exemplo, já se falou antes, ou o setor agropecuário, entre muitos. A plataforma, como bem disse o Jorge, está alojada na nossa plataforma centroclima.org. Aqui, como disse o Jorge, também temos... Aqui, é o que vamos aqui encontrar quando entramos já dentro da plataforma. Temos de uh, uh, fazer uma seleção dos modelos, dentro dos quais vamos encontrar modelos dinâmicos, uh, que são os modelos CORDEX, para os quais há produtos de modelos e o promédio, e a média de todos eles. Também temos 17 modelos, mais a média de todos estes modelos de regressão que são as uh, duas séries de modelos de estatística, que no total todos são 45 modelos para analisar. Temos, então, depois de fazer a seleção das variáveis com as quais queremos trabalhar. Como podem ver, temos um grupo bastante importante de, de variáveis com que trabalhar, com que trabalha o sistema, e são, no caso, por exemplo, da temperatura, Há 14 variáveis que estão relacionadas com a, a, a temperatura. No caso da precipitação, são 11 variáveis relacionadas com elas passando por quantidades de chuva, números consecutivos de dias sem precipitação, intensidade da precipitação, etc., entre outras. No caso do vento, temos três variáveis. No, ah, o vento médio diário, o vento médio e máximo diário, e Uh, também temos outras nove variáveis que podem estar relacionadas com, um, por exemplo, a nubosidade, as correntes, a evaporação e a umidade. Portanto, é, é bastante substancial, não é? Todos os produtos que temos aqui presentes um, neste visor, temos 34 variáveis, das quais podemos obter toda a informação que quisermos. Quando já selecionamos a variável, então temos também que ter em consideração os cenários, a sensibilidade dos modelos, ou seja, como se espera que uh, nos adaptemos às políticas existentes. Então podemos passar... Dos cenários de 2.6 a 8.5, passando por 4.5 e .6, que são os cenários de sensibilidade que também se podem uh, escolher e selecionar dentro do visor, como podem ver. Vou deixar aqui na, na plataforma para que vocês possam ver. E também podemos passar então à seleção do período com o qual vamos trabalhar. Pode ser para um ano, três meses, seis meses. E escolhemos qual é que é o primeiro período, como podem ver. Ou seja, onde é que começa o período com o qual queremos trabalhar. Podemos escolher 12 se queremos que seja um ano, ou um 3 se queremos que seja três meses. Portanto, não é o ano de 2012, é o período de um ano, 12 meses. Depois, com toda esta seleção, vamos ver qual é que é o espaço geográfica com o qual queremos trabalhar. Portanto, fazemos a seleção dos países, como podemos ver, e também podemos incluir a categoria de mostrar por secções e, além disso, podemos também fazer uma seleção por polígonos, ou seja, uma seleção que não está dentro de todas as anteriores. Como vocês podem ver, podemos passar a ter, por exemplo, no caso de El Salvador, podemos ter resoluções bastante detalhadas, temos sete, sete zonas que nos podem dar resultados diferentes sobre a Salvador, são sete zonas específicas, é muito diferente do que ter um resultado global, obviamente. Depois de selecionar a área geográfica, então vamos encontrar, podemos fazer um, descarregar a informação, fazer o download da, da informação. Temos todas estas opções para uh, o descarregamento da informação, pode ser em imagens ou também pode ser em formatos de texto, como a uh, CSV, que permite poder manipular toda a informação uh, criada por estes gráficos. Ou seja, podemos ter uh, em formatos de para que os possamos editar e possamos trabalhar sobre eles e adaptar estes cenários um, a outros relatórios ou comparando com outras atividades que uh, nos suscitem interesse. Quero mostrar-vos também rapidamente o resultado só para que possam ver a potência e o valioso que é este, valor, este visor, porque estamos a trabalhar com todos os cenários que a ferramenta está a produzir, o que nos permite ter um leque muito grande de, de, de incertezas realmente, que é um dos elementos mais importantes que a Organização Meteorológica Mundial está a, a trabalhar, que é Importante transmitir a incerteza destes cenários aos nossos usuários. É importante trabalhar sobre este fator. Esta é a variável da temperatura. Aqui, por exemplo, neste ponto vermelho, já começamos a ter um comportamento com um aumento superior a 2 graus centígrados. Podem observar aqui, todo o leque de incerteza da informação que há, este risco, uh, este risco uh, de cor de laranja são os 2 graus, não? este pontado que está aqui são os 2 graus, é muito perigoso ultrapassar essa barreira. Aqui temos também a análise de mudança de temperatura também para a mesma zona e a mesma estação, só que um era anual e o outro era mensal, por exemplo por uma questão de tempo não vamos uh, incidir neste, neste ponto. Uh, aqui temos outro, por exemplo, outro exemplo, que é o cenário de mudança de, de, de precipitação e, no, e também numa zona muito especial, com muito contraste, que é a zona dos Santos, no, no Panabá. Podem ver, por exemplo, aqui estas linhas vermelhas, uma, acho que foi o Roger e o, e o Roger que falaram sobre, sobre o facto de que a chuva tem um comportamento mais errático e mais diferente dependendo do, do sítio em concreto. Uh, aqui podemos ver que a média, por exemplo, dos cenários, não indica uma diminuição para a zona de Guatanango, na Guatemala, mas, no entanto, em Los Santos, Panamá, uh, que já é uma zona uh, com muito pouca precipitação, uh, e, Aqui parece que é, um, que é um cenário positivo, por exemplo, porque não se vê nenhuma mudança clara à situação atual. Então, com toda esta informação, podemos obter, podemos fazer o download de toda esta informação da plataforma, uh, que é como sai no Excel, e posso-vos deixar aqui também várias uh, objetivos e, e uh, aplicações que podem ter estes resultados, não é? Uh, esta ferramenta tem uma aplicação prática em todos os setores económicos, pode-se usar em todos os setores económicos, que tenham uma atividade que está relacionada com o comportamento ou que depende do comportamento climático. Portanto, toda esta plataforma, depois temos aqui o desafio não é? de, de, de a difundir uh, e ver como uh, trabalha uh, na América Central e como pode... para que a nossa região da América Central uh, possa estar mais forte também uh, uh, nas discussões, nos debates sobre as mudanças climáticas, uh, já que tem uma plataforma homologada uh, cujo processo de desenvolvimento é incrível e que nos permite comparar o desenvolvimento e o progresso entre os vários países. Muito obrigada, eu acho que... Uh, passei um bocadinho do tempo, muito obrigada, estou à disposição para esclarecer qualquer pergunta, muito obrigada Berta e também ao Jorge pela apresentação deste projeto, neste caso concreto, ter este tipo de informação. Chegamos ao, ao debate, se as pessoas que estão a participar nesta sessão têm alguma pergunta uh, para as oradoras ou se quiserem fazer algum comentário, pedimos, por favor, que utilizem o chat da sessão para que possamos recuperar. Muito bem. Aqui é bom. Acabam de chegar algumas perguntas. Vou comentar. A primeira é para o Roger. E diz, na planificação nacional de adaptação, no por tiveram em conta os impactos dos sismos uh, e a sua ocorrência. Há, são três perguntas para ti. Temos três perguntas para ti, Roger. acho que leemos já as três perguntas? E a incidência da disposição de resíduos urbanos no Peru, já que estes uh, geram várias emissões de gás. Que aço... E a outra pergunta é a que ações estão a ser tomadas sobre estes temas? Se quiseres, passo a palavra, Roger. Vou responder assim de uma forma, estas perguntas de uma forma integrada. Muito obrigada pelas vossas palavras. De uma forma específica, ah, os sismos estão integrados no plano nacional de adaptação. Recordemos que este plano responde aos perigos que resultam da mudança climática, mas também explicava que quando foi feita a análise de risco, partimos de modelos conceptuais de, em cada área temática, então a pergunta em si é como é que os fatores de risco, de periódico, exposição e vulnerabilidade resultados das mudanças climáticas podem impactar sobre cada área temática, por exemplo, na água, saúde, pesca, etc. Então, de acordo com isso, começamos a detalhar informação e Ver todas as variáveis. Estas variáveis somamos ainda o que denominamos de prejuízos ambientais, que é como outro, outra área, não é? Onde entram, uh, por exemplo, o tema, os, os contaminação ambiental, defrustação, uh, excesso de, de pastoreio, etc. Porquê é que foram consideradas essa esse outro item de prejuízos ambientais, porque nós vemos que essas pressões andrópicas têm influência na dinâmica da exposição e da vulnerabilidade e, como tal, têm consequências na exacerbação, nos riscos, nos perigos. Portanto, dessa forma, podemos uh, ter em consideração estes outros prejuízos ambientais e nos comportamentos de risco. Aqui a pergunta é a incidência de resíduos sólidos faz parte dos danos dos prejuízos ambientais, não dependentes de cada área temática. Que atitudes estão a ter sobre o tema? Bom, como é uma pergunta específica, o que eu posso dizer é que é necessário uma política nacional de resíduos sólidos, mas não que não é a foco de atenção do nosso plano. Uh, no que diz respeito à adaptação, por exemplo, temos todo um conjunto uh, de 22, 92 medidas de adaptação à mudança climática que estão centradas nestas cinco áreas temáticas, área, água, saúde, pesca, agricultura, florestas e adicionalmente também duas novas áreas que é o turismo e os transportes, cuja composição de medidas nasce De, de ter em conta esta, esta informação sobre os cenários de perigo resultado da mudança climática. Então, tendo em conta toda esta informação, começou-se também a estabelecer uma série de mecanismos estatais e não estatais que podem ajudar à implementação progressiva e contínua dos mecanismos de adaptação. Muito obrigada, Roger. Essas perguntas foram formuladas por Roger Inocchio, na Argentina. E também as duas próximas, que passo a ler. A tua pergunta é, há possibilidades de criar grupos de trabalho à a, a escala regional, províncias, a, departamentos que não sejam membros? Realmente, a Argentina é membro da comunidade abro-americana e, como tal, é membro da FIMED, da CODIAT e, e da RIOC. E este projeto em concreto surgiu como uma necessidade que nasceu destas reuniões, mas não é exclusiva, obviamente, da América Central. O desenvolvimento devolveu-se na América Central, mas uh, também há há projetos, é um, é um projeto que pode ser desenvolvido em qualquer outra zona da Bela américa tanto de forma nacional como de forma regional. Uh, e, aliás, uma das possibilidades ou, ou das linhas de trabalho que se terem em conta é poder replicar não é? Uh, este projeto, uh, por exemplo, na América do Sul, ou na zona indígena, por exemplo. Não temos nenhum problema, uh, aliás... Seria o mais desejável poder utilizar este projeto em outras outras zonas, até onde, onde a ciência possa, possa continuar a trabalhar realmente. Muito obrigada, Jorge. A seguinte pergunta é para a aberta. Vocês decidem quem quer responder. diz de que madeira é possível entrar na plataforma da América do Sul eu acho que o Jorge já, deu, já avançou nessa resposta, já respondeu a essa pergunta. Não há mais perguntas no chat. Acho que o último comentário do Zé também já foi respondido. Do grupo da América Central, que é um grupo muito específico, que, é, que faz parte da, da Rede Iberólica da Canadá onde se pode implementar este tipo de projetos. Aliás, na reunião das redes ibero-americanas celebradas em Santa Cruz da Serra, na Bolívia, onde participou a Argentina e outros países da região, este também foi um tema discutido e debatido porque é necessário e é de facto é uma linha de ação. Na verdade, Jorge? verdade, verdade, não é só um projeto que, tenha, que nasceu para a América Central, aliás... Uh, Falou-se da América Central, Caribe, uh, ou América do Sul. É uma necessidade realmente, este é um, é um tipo de projeto que é uma necessidade real para qualquer zona. Para qualquer é uma questão de organizar como poder implementar nas outras, nas restantes zonas da Ibero américa uh, Peço desculpa se a palavra é necessário poder... Uh, implementar este projeto em toda a América Latina é um benefício muito grande, porque permite olhar para nós e ver-nos de uma forma muito mais mais poderosa dentro das reuniões de mudança climática. Pode-nos dar a possibilidade, não, dessa forma, dar-nos mais peso e dar-nos a possibilidade de uh, tomar uma parte, ter parte ativa nas negociações uh, e decisiva também. Afinal, todos vamos estar afetados pelos mesmos riscos e podemos, então, negociar de uma forma mais, mais integrada, mais integral, sobre uh, o que fazer perante os cenários de mudança de, de, de climática. Seria realmente muito, muito interessante poder, poder ter este projeto implementado em toda a América Latina. É verdade, um dos objetivos é a passar as fronteiras ou seja obviamente os mesmos cenários da Honduras uh, podem ou não ser os mesmos da sala de aceleradores porque afinal isto não depende tanto das fronteiras reais uh, é uma informação que os, os cenários climáticos vão acontecer nas zonas independentes das suas fronteiras e é necessário, é necessário poder encontrar uh, posições comuns entre todos para poder afrontar essas mudanças Uh, passamos então a ter uma voz que não é só única, mas sim homogénea. Muito obrigada pelas vossas respostas. Acho que já passamos o tempo, já passamos o tempo da sessão. Não sei se alguém quer fazer um último comentário antes de terminar. Bom, eu uh, quero realçar também algo que disse o Rogério que é muito importante, que é a ligação, a importância do trabalho coordenado entre os serviços meteorológicos e os ministérios do ambiente, uh, conectados com a mudança climática, por uma parte para, para poder criar os, os cenários mais reais possíveis, com a máxima de informação possível, e que, obviamente, estes possam depois ser utilizados para criar melhores políticas para poder uh, responder a essas mudanças com as condições que nós temos e também o que disse o Jorge e a, a Berta, é muito importante poder contar com cenários que possam ser comparáveis uh, mais além das fronteiras de um país, ou seja, uh, podemos falar de escalas locais, nacionais e regionais. bom. Se ninguém quer acrescentar mais nenhum, eu queria só aproveitar uh, para vos dar, as, uh, para agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu acho que estamos a dar passos muito positivos para poder contribuir para o desenvolvimento uh, e poder uh, uh, ajudar a região latino-americana. Uh, temos orçamentos. Uh, nacionais reduzidos, que têm, que têm mudado muito por causa da pandemia. Uh, temos atividades diferentes, mas é muito importante optimizar a utilização dos recursos e, e eu acho que poder ter conseguir conclusões uh, e, e, e, por exemplo, um, uns, os resultados que possa ter uma associação meteorológica, possa estar à disposição de um ministro uh, de um determinado país poder ter essa comunicação ativa entre todos, uh, ou seja, cada país possa ter um, um processo de uma política de adaptação que possa ser partilhada, não é? Que, uh, a troca de informação, a troca de uh, informação sobre como se implementam os projetos, o trabalhar com instituições irmãs, uh, é muito positivo. O Peru deu-nos um exemplo muito positivo de como poderíamos fazer, uh, uh, poder duplicar e triplicar ou seja, este, este trabalho noutros países e noutras regiões, então sim, eu acho que é necessário aproveitar este espaço para que nós aqui, nós, os que pertencemos às três redes, poderemos pensar a partir daqui o que é que podemos fazer a nível nacional para melhorar as sinergias de trabalho durante todos os projetos relacionados com as mudanças climáticas. Por isso, muito obrigada por esta possibilidade, por esse espaço. Muito obrigada. Não, queria só dizer que a República Dominicana ah, começaram já também a atualização de cenários de mudança climática, integrando mais variáveis como a, chu a chuva, a temperatura, o vento e o nível do mar. Esperemos que a sua experiência seja de, tenha muito sucesso. Vamos estar muito atentos ah, e gostaria de as conhecer mais tarde com mais detalhe. Ah, vamos já fechando a sessão. Agradecemos a participação de todos os espectadores, espectadores que participaram nesta sessão, os oradores pelo seu tempo e tudo o que nos contaram, e obviamente a, ao Centro da Antigua, que está com a equipa técnica, que vão dar continuidade a sessão e a organização da Semana do Ambiente.